Tá com a garganta raspando, tá querendo começar a ter uma dorzinha de garganta? Olha, é bom você colocar uma, duas gotinhas de copaíba na água, uma água filtrada, um pouco d'água no copo. Faz um gargarejo e pode ingerir essa água. Vai sentir alívio.